O curso de Nutrição ele tem vários aspectos que o tornam especial. O nosso laboratório ele foi pensado e planejado com equipamentos de ponta e de alta qualidade, com a ideia de que as disciplinas específicas do curso fossem realizadas, mas que também fossem realizados cursos de extensão, projetos e que trouxessem a comunidade para dentro do nosso espaço. Desde pequenininho eu sempre tive interesse, sempre gostei de cozinhar e tudo. E o fato de o curso ser um curso noturno, que eu posso trabalhar, me incentivou bastante a começar ele. O mercado de trabalho aqui da Serra Gaúcha ele é muito promissor na área da nutrição. A gente tem muitas áreas para atuar. O interessante do curso é que, é que tudo que a gente aprende na teoria, a gente traz para a prática. A gente aprende muito... Na prática, a gente consegue ter melhores orientações sobre tudo que a gente aprendeu na aula. Isso é muito melhor para a gente conseguir entender o porquê das coisas. Estar atentos a vagas de estágios extracurriculares, participar de projetos de pesquisa dentro que a instituição oferece, participar também de projetos como ações sociais, e está sempre em busca de produzir conhecimento e compartilhar esse conhecimento. É saber trabalhar em equipe, saber trabalhar em grupo e liderar grupos, que vai ser importante